pessoal um bom dia para vocês é um vídeo rápido aí para todos os criadores de conteúdo que hoje amanheceu né sábado dia 8 de, de outubro de 2022 e está aí com um problema de monetização se você está postando um vídeo você é criador de conteúdo e é parceiro do youtube do youtube já tem mais de mil inscritos e mais de 4 mil horas ou seja você já está recebendo é, através do Google AdSense E já é parceiro do Youtube De repente, não importa o, a, o tamanho do seu canal Se é mil inscritos, dois mil Cem mil, um milhão de inscritos Se você está tentando postar vídeo Neste sábado Dia 8 de outubro E não está conseguindo monetizar o seu vídeo E você vem aqui na sua página Como vocês estão vendo aqui E o símbolo, esse símbolo que eu vou mostrar para vocês Esse símbolo aí que vocês estão vendo aqui ó, Tá de, do S cifrão não está aparecendo no outro seu não está aparecendo aqui como, como está vocês estão vendo aqui não precisa se preocupar isso é um bug que está acontecendo com na plataforma do, do YouTube inclusive por conta desse bug né, é, que está dentro da plataforma está acontecendo na plataforma o YouTube não está dando suporte não adianta você tentar entrar em contato com o YouTube através do site que não vai conseguir você pode até mandar o por e-mail tá perguntar por e-mail o que está acontecendo Porém, todavia, vale a pena você verificar se você tem algum aviso de desmonetização, algum aviso que venha impedir a você estar recebendo isso. Mas se você não tem nenhum aviso, seu canal está tudo perfeito, não recebeu nenhum aviso do YouTube que seu canal foi desmonetizado por algum descumprimento das regras, né, da plataforma, fique tranquilo, é um bug que está acontecendo, repito. Hoje, sábado, dia 8 de outubro de 2022. Para você que assistiu, muito obrigado. Espalhe essa notícia, compartilhe o vídeo, fale para os seus amigos que são, que, que são parceiros do YouTube e estão tá passando pelo mesmo problema, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um abraço, bom dia a todos.